Não, tá lindo. É. tá lindo. É uma língua inglesa? Vê o rio mesmo. Qual que é o nome do senhor? Eduardo. Senhor Eduardo, o senhor quer mandar alguma mensagem para aqueles amantes de música? E por que, que o senhor numa hora dessas, aqui em Belo Horizonte, hoje, dia 15 de março de 2014, é o quê? Duas e meia da manhã, o senhor tá aqui parado sozinho com a sua flauta. Com a sua flauta. Por quê? Eu, eu já passo há muito tempo, né? E eu não tenho paciência de ficar vendo novela meu velho de não, ver, não, indicar, não, não, tem, não. Tentasse, né? Então sai pra dar uma volta e eu, é, eu sinto muito bem fazendo isso, trocando, né? Tocando, principalmente para as pessoas que gostam, né? E eu estudei uns sete anos andando de música antiga. E eu faço isso tem muitos anos, para pro hobby mesmo. Né? Certo. Eu tinha um cachorro, saí com ele. E ele, cadê seu cachorro agora? Ele, ele morreu? Agora ganhei outro, só que o outro, aliás, eu comprei outro, e, mas ele tá muito novinho ainda, tem que tomar as vacinas aí, né? Faltam uma ou duas vacinas aí, aí eu não posso sair com ele ainda. Mas eu tinha outro, o outro, antes desse eu tinha outro, um droga alemão enorme. Só que esse, esse droga alemão morreu. E eu saí com ele antes. Tá certo. Agradeço o senhor por ter concedido a Prazer. imagem do senhor e a música. Prazer, eu tô. Eu tô essa foto, tá falhando. Não, mas tá, foi lindo. Foi lindo. Foi. Só uma pra, pra gente fechar agora. Vou, vou, Toca tô... com a outra, aquela outra música. Essa aí. Essa aqui é uma, é uma, uma festa... Essa aqui eu, tô, eu tô aprendendo nessa foto. Ah, tá lindo. um pouco, é um pouco com o Rui, talvez o Rio Perfeito, te agradeço. É um prazer todo meu.